Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou trazendo o um tutorial da música Vou Seguir, da cantora Cassiane, tá bom? Música bem antiga aí, né? É, eu era novo, convertido <risos> praticamente, né? Quando lançou essa música. Mas aí, é, um aluno me pediu e eu achei interessante fazer, tá? Porque é uma música que muita gente gosta, né? Então, tá aí o tutorial, tá? Fiz nas duas tonalidades, né? O original é Lá bemol, tá? E eu também fiz em sol maior, tá bom? Então a gente tem lá bemol e sol, tá? Vou passar ela toda em lá bemol e depois ela toda em sol. A cifra da música tá na descrição do vídeo, tá bom? Também aí você pode me chamar no WhatsApp e receber a sua apostila com os 100 louvores cifrados, tá bom? Meu número tá aparecendo aí na tela agora e você também tem o meu número na descrição do vídeo, ok? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, tá? E ativar o sininho aí para receber as notificações, ok? Vamos lá então? Bom, vamos à introdução então, ok? A introdução ela tem quatro acordes basicamente, né? Que é Lá bemol Lá bemol com baixo em Dó Ré bemol Aí vai repetir Lá bemol Lá bemol com baixo em Dó é bemol Volta para lá bemol E depois Mi bemol Ok? É, eu vou passar para vocês então aqui Essa introdução, tá? Vou fazer aqui bem devagarzinho Para a gente tentar pegar aí, ok? Então você pode fazer oitavado Ou fechado, vou fazer fechado, tá? Vai entrar primeiro baixo Vai fazer esse então vamos fazer. É, deixa eu fazer as mudanças da mão esquerda aqui, né? <risos> vamos lá. Ok, vamos pegar essa parte aqui, tá? É, eu vou evitar de tocar a introdução toda igualzinho. Pra não bloquear o meu vídeo, ok? Por se tratar de um tutorial da Cassiane, eu corro um sério risco de ter meu vídeo bloqueado, tá bom? Então assim, você que está assistindo, eu peço compreensão aí, tá bom? Porque se eu sair tocando tudo igualzinho aqui, vai bloquear meu vídeo aqui, porque MK é complicado, viu? A gravadora dela. Vamos lá, Ó, vou fazer bem devagarzinho, beleza? Aí faz. Aí volta De novo E finaliza aqui ó. Ok, agora eu vou fazer bem devagarzinho mesmo Com um dedo só, mostrando nota por nota para você poder pegar, tá? Fazer sua notação e tudo mais. E depois treinar com calma. Vamos lá? Então, entrou aqui o lá bemol. <música> fazer bem devagarzinho agora vamos lá Acaba aqui. Eu acho que é uma introdução até fácil, né? É, muita gente vai ter problema com a tonalidade, mas a introdução é fácil, tá bom? Bom, usando um piano DX, tá? Igual tô usando aqui, né? Se você tiver aí um, um Cássio ou um Yamaha, provavelmente vai ser Gal Galaxy EP, Galaxy EP, alguma coisa assim, tá? É, ou alguma coisa de X tá? esse timbre no seu teclado depende muito do modelo bom, fez a introdução, a gente entra aqui ó Lá bemol se si você Mi bemol com Sol tá vendo? Já pensou Fá menor em desistir Fá menor com baixo em, em Mi bemol aí vai fazer aqui um Mi bemol com baixo em Sol então vai ficar se si você já pensou em desistir Tenha fé Tá bom? Nesses tempos aqui, tá? Se eu usar um DX, não tem a necessidade de fazer tanto dedilhado, né? Só, só do tocar o acorde já vai encaixar ó. Se você já pensou em desistir Tenha fé tenha... Pega essa parte, tá? Tenha fé Tá, Mi bemol com baixinho em Sol Fé Beleza? Bbm, Acosta e Sol de novo E não pare de sorrir Ok? Então, eu vou fazer essa parte toda e vou falando os acordes em seguida Você vai ver Que o inimigo não vai entender Ok? É, mas o crente até mesmo chorando ele canta porque... Vamos ver essa parte, então, hein? Ó. Lá bemol. Mi bemol com sol. Fá menor. Fá menor com baixo em mi bemol. Mi bemol com baixo em sol. Lá bemol. Mi bemol com baixo em sol. Fá menor. Fá menor com baixo em mi bemol. Ré bemol, Ré diminuto, Dó menor, Fá com quarta e Fá, ok? Aí vem aqui, Lá bemol com Si bemol, Mi bemol com quarta e Mi bemol, tá? Lembrando que a cifra dessa música está aí na descrição do vídeo, ok? Primeira parte, vamos para a segunda, se chorar. Vou tocar, depois eu falo os acordes. Se chorar, chora nos pés do Senhor, tem Jesus. É praticamente igual. Como teu consolador, teu sofrer, uma noite até pode durar. Mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Agora vai vir aqui é, a questão. Ó. Então cante assim. Beleza? Vou falar os acordes, tá? E a gente vai ver aqui, ó. Vamos lá. Se chorar, hein? Lá bemol. Mi bemol com sol. Fá menor. Fá menor com mi bemol. Mi bemol com baixinho Sol, Lá bemol, Mi bemol com Sol, Fá menor, Fá menor com Mi bemol, Ré bemol, Ré bemol, que engasguei, Ré diminuto, Dó menor, Fá com quarta e Fá. Agora vem aqui o Lá bemol com baixinho em Si bemol, ok? Mi bemol com quarta, aí faz então cante assim, ou então cante assim, é Ré bemol com Fá, então... Tá vendo? O cante é Mi bemol com Sol, cante... A... Aí cai no Lá bemol, tá? Gente, é uma música difícil, tá? É, eu tô mostrando pra vocês aqui, mas não é fácil de tocar não, hein? tá bom é nem é para nível iniciante tá vamos continuar então porque tem muita coisa aqui para mostrar ainda então cante assim aí cai no lá bemol vou seguir aí vai fazer lá bemol com baixo em dó Vai cair em ré bemol os passos mi bemol de Jesus lá bemol vou levar lá bemol com baixo em dó ré bemol Comigo é, Mi bemol Mi diminuto Cruz Tá, então faz, ó é, Vou levar Comigo a minha cruz Tá, então Comigo a minha Cruz Beleza Si espinhos Fá menor com mi bemol Ferem os meus pés tá? Ré bemol Lá bemol com baixo em dó Eu vou descansar Si bemol menor Mi bemol Nos braços de Jesus tá? Vou tocar uma vez inteira Música difícil, hein? <risos> Vamos lá vou, é... vou seguir Os passos de Jesus Vou levar comigo a minha cruz. Se espios ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Ok? Aí a música repete essa parte, tá? É duas vezes essa parte. E agora vem aqui a parte tão esperada aqui, porque essa parte que, se você não for... Bom de inversão, você vai sofrer, hein? É, se espinhos ferem os fés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Aí dá uma pausa aqui, ó. Quando o crente está firme nos pés do Senhor. Tá? É, vai dar trabalho isso aqui, ó. Vamos lá, ó. Lá bemol. Quando o crente está firme, lá bemol com baixo em dó. Ré bemol. Ele passa pela prova, mi bemol, mi bemol com baixo em sol. Lá bemol. É sempre isso, tá, ó. Lá bemol, tá um breque, ó, lá bemol, lá bemol com baixo em dó, ré bemol, mi bemol, mi bemol com baixo em sol, lá bemol, aí repete, lá bemol com baixo em dó, ré bemol, mi bemol, mi bemol com baixo em sol, tá? Vou fazer bem devagarzinho, ó, ó é uma pausa, tá? Mas eu vou segurar o acorde pra você poder visualizar, ó. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. Viram? É, o inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede, não. Sempre está protegido por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos para proteger Bem guardado desse jeito, desisti porque Vou seguir, tá bom? É, só que você não vai tocar igual eu toquei aqui, né? Segurando um acorde, né? Vai ser Quando o crente está firme nos pés do Senhor Ele passa pela prova cantando louvor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 Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito, desistir. Por quê? O que, que acontece? Chegamos aqui no ponto agora, é, que repete, vou seguir, tá? Duas vezes. Volta para essa parte do quando o crente está firme nos pés do Senhor, tá? Eu não preciso tocar a sequência toda. E aí, quando termina o, o Quando o Crente Está Firme de Novo, que repete. Aí vai cantar Vou Seguir, tá? E depois vai ter o Vou Seguir no final, que vai ser assim, ó. Vou seguir... É quase igual, só muda o final. Os passos de Jesus vou levar Comigo a minha cruz Se espios ferem os meus pés eu vou descansar nos braços de Jesus. Mi maior, tá? E acaba em Lá bemol. Ok? Então, ó. É, cadê a parte? Eu vou descansar nos braços de G. Para acabar, ó. Jesus, Mi maior. E. Termina no Lá bemol. ok é, Eu tô fazendo assim um pouco mais dinâmico porque eu quero passar agora na tonalidade de Sol maior, tá? Porque eu sei que muita gente não vai conseguir tocar essa música em Lá bemol. Né? Na verdade eu tenho certeza disso. É, e para que esse tutorial tenha um proveito melhor, então eu vou passar agora na tonalidade de Sol maior. Bom, agora em Sol maior. Vai ficar muito mais fácil, né? <risos> Vamos lá. Introdução. Sol maior. Sol com Si. Dó. Volta para o Sol maior. Sol com Si. Dó. Sol maior. Ré maior, ok? É, a melodia vai ficar aqui, ó. fazer aqui bem devagar agora, vamos lá, ó. fazer agora uma vez um pouquinho mais devagar pra gente partir pra música que tem muita coisa para passar, vamos lá Passada a introdução tá? A gente vai cair em sol maior Sequência básica de sol né? Sol Se você Ré com Fá sustenido Mi menor Mi menor com baixo em Ré Ré com Fá sustenido Sol Ré com Fá sustenido Mi menor Mi menor com baixo em Ré é, Dó maior Dó sustenido diminuto. Si menor. Mi com quarta. Mi, ok? Sol com baixinho Lá. Ré com quarta. E Ré. Tá, então, ó. Se você já pensou em desistir, tenha fé. Pare de sorrir Você vai ver Que o inimigo não vai entender Ok? Que o crente até mesmo chorando Ele canta porque Aí vamos para a segunda parte, né? Sol maior com Fá sustenido. Vou jogar o um Mi menor um pouco mais para cima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 sol com baixinho lá ré com quarta aí faz um então cante assim vai ser é, dó com mi ré com Fá tenido e sol, tá? então vai ser se chorar chora nos pés do Senhor em Jesus como teu consolador teu sofrer uma noite até pode durar Mas o crente sabe que a vitória Vem pela manhã Aí, ó Então cante assim Então, ó, Então Tá vendo? Dó com mi Ré com tenido Sol Então cante assim Aí agora vamos seguir, né? Vou seguir Vamos seguir, né? É, Sol Vou seguir Sol com Si Dó Ré Sol Sol com Si Dó Ré Ré sustenido diminuto Mi menor Mi menor com baixinho em Ré Dó Sol com Si Lá menor Ré Sol, ok? Então vamos lá, vou cantar. É... Vou seguir os passos de Jesus Vou levar comigo a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar nos braços de Jesus Beleza? Vamos agora para aquela parte do Quando o crente está firme hein? Os tempos são iguais né? Na, na versão que eu mostrei ainda agora Em Lá bemol né? A diferença vai ser é, com os acordes mesmo tá? Então vai ser Quando o crente está firme nos pés do Senhor Ele passa pela prova cantando louvor É só esses acordes Então tá? é Sol tá? Ó, Sol com Si Ó, Ré, Ré com Fá sustenido, Sol. Fica girando em torno disso. Ó. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. Ixi, eu acho que eu errei a letra. Não, é isso mesmo.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 por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos para proteger bem guardado desse jeito desistir porque aí agora daqui você vai pro vou seguir né vou seguir os passos de... aí que que acontece assim como eu expliquei em lá bemol vai ter toda aquela parte de repetição né vai cantar vou seguir duas vezes Vai cantar essa parte do Quando o Crente Está Firme mais uma vez. Aí vai fazer Vou Seguir mais duas vezes agora. A primeira vai ser normal e a segunda é a parte final. Vamos ver então? Então, ó. Vou seguir a parte final, hein? Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espisferem ferem meus pés Eu vou descansar Nos braços Agora vai vir Mi bemol de Jesus Ok? E vai acabar em Sol Beleza? Vocês não reparam se eu deixei passar alguma coisa aí não? Tá, pode ser que eu tenha deixado passar Mas é que faz tantos anos que eu não escuto essa música <risos> Olha, faz tempo, hein? Eu era novo convertido quando lançou essa música aqui. Então assim, pode ser que tenha passado alguma coisa, mas o principal da música, tá, eu passei no tutorial pra vocês, tá bom? Lembrando que a cifra tá nas duas tonalidades, tá aí na descrição do vídeo, ok? É, e além disso, tem a apostila, tá com 100 louvores cifrados, tá bom? É, me chama no WhatsApp aí, tá? E você vai receber a sua apostila, tá? Chamou no WhatsApp, você vai receber uma mensagem automática, na mensagem tem o um link para você clicar e ir para a página para baixar a apostila, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, deixar o seu like, tá? E compartilhar esse vídeo com todo mundo aí que você conhece aí para abençoar a vida das pessoas, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo tutorial. Tchau!